Galera, a gente precisa salvar o Severino. E essa é mais uma missão para os imbatíveis! Os invencíveis! Os eternos! Detetives, detetives do Pedro -de -azul. -de azul! Severino, que cola bonita Alguém achou o medalhão. O medalhão de azul? Tô passada! Por que, é que eles estão atrás do nosso medalhão? Não tenho a menor ideia. Mas vão se arrepender de terem cruzado o nosso caminho. Os detetives estão de volta! Oh, Severino, que medalhão é esse aí que você encontrou? Não toca nisso, -me, menina! é porque existem duas metades, uma do bem e outra do mal. Você vê não tá enfeitiçado? Tem que tá com a metade malvada daquele medalhão. E dessa vez a aventura vai chegar ao fim do mundo. Olha, que tá dizendo que o B13 decolou pela última vez na cidade de Ushuaia. Ushuaia? É a cidade mais ao sul do planeta, por isso o apelido de fim do mundo. Galera, a outra metade do medalhão pode estar lá dentro. E aí tá vendo alguma coisa? O amiguinho, quero amiguinho, quer um pouco mais de cor no do seu doce? Me entreguem logo a outra parte do meu medalhão. Eles vão encarar sozinhos. Boda, essa missão congelante. Parece que a estação do fim do mundo fica depois daquela montanha. Eu estou começando a achar essa história de vocês um pouco intrigante. Berenice, faz silêncio. Eu investigo do meu jeito, garoto. Com as participações de Alexandra Richter, Clara Castanho, Aline Moraes... Lázaro Ramos e Rafael Cardoso. O que trouxe os jovens até o secretíssimo e proverbial Hangar 51? Esse cara aí é meio estranho. A gente precisa ir pra plataforma. É Ele tá saindo! Então A gente tem que pegar aquele medalhão agora! É muito perigoso e nós não somos magos. É, mas somos os detetives do prédio azul. E agora eu fiquei bravo. D.P.A. 3, uma aventura no fim do mundo. Galera, estes são os Las de la Casa Naranja. Existem mais de vocês? <risos> Ai, que insuportável. Breve nos Cinemas.